Você sabe como gerar renda extra apenas utilizando o limite do seu cartão de crédito? Se você não sabe, então continue nesse vídeo que eu vou te explicar o passo a passo de como você pode começar a gerar renda extra apenas utilizando o limite do seu cartão de crédito. Eu sou Elias Leles e aqui no nosso perfil nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu quero mostrar para você essa mega oportunidade de como você pode aí colocar um excelente grana no bolso apenas utilizando o limite do seu cartão de crédito. E que oportunidade é essa? Basicamente funciona da seguinte forma. Em determinados momentos, em determinados períodos, os programas de fidelidade das companhias aéreas ou os programas de fidelidade dos bancos, eles oferecem algumas promoções para compra de pontos ou compra de milhas. Que que, como que funciona isso? Basicamente, nós vamos comprar pontos lá no programa de fidelidade das, dos bancos e milhas nos programas de fidelidade das companhias aéreas. Quando nós compramos tanto os pontos como os milhas, nós utilizamos o limite do cartão para realizar essa compra. Dividimos essa, o valor ali da compra né, em 10 vezes sem juros e dessa forma conseguimos vender, seja os pontos ou as milhas ali, vender para receber aí em 60 dias, por exemplo. Então. Essa é uma excelente oportunidade para gerar renda extra apenas utilizando o limite do cartão de crédito. Eu já quero mostrar para vocês uma promoção vigente na data de hoje em que apenas com essa oportunidade aqui você conseguiria gerar uma excelente renda extra aproveitando aqui essa promoção da Latam PES onde você consegue comprar milhas Latam PES. É, basicamente aqui os, é, as companhias, tanto os programas de fidelidade dos bancos, eles falam pontos. Mas na verdade aqui, quando você está comprando aqui já Lá no programa de fidelidade de companhia aérea, como é o caso da Latam, você está comprando milhas, basicamente é isso. Então, você vai comprar milhas aqui hoje ó, com 65% de desconto. O que, que significa isso? Significa que o milheiro, numa condição normal, ele tem um valor, né? se você for comprar em períodos fora de promoção, você vai pagar 70 reais. Nesse caso específico aqui, você vai pagar R$24,50 no milheiro. Hoje, se você pegar esses pontos e vender esses pontos lá na Hotmilhas, vender essas milhas lá para pela, pela, Hotmilhas, Hotmilhas vai te pagar R$28,00 o um milheiro. É basicamente você pegar, pegar os pontos aqui, entrar no site, realizar a compra e já praticamente aí, em minutos esses pontos vão cair na sua conta. Então tem essa promoção especificamente aqui. Ela tem demorado aí menos de 30 minutos para os pontos cair na sua conta. Você vai então comprar os pontos, dividir até 10 vezes sem juros, depois vai vender esses pontos para a United e receber isso aí em 30, 60, 90 dias. A United hoje te paga R$ 28 para cada mil milhas latam e você vai conseguir comprar essas milhas a 24, 50. Ou seja, você vai ganhar R$ 3,50 a cada milheiro que você comprar. Se você comprar 100 mil milhas Utilizando aí R$ 2.450 de limite no seu cartão de crédito, você vai ganhar R$ 350 reais. se você utilizar, é, comprar, utilizar aí o limite do seu cartão de crédito, aproximadamente R$ reais você vai ganhar R$ Isso é multiplicável, basta você multiplicar esse valor é, pela quantidade de, de milheiros que você comprar. Que, vai, que você vai chegar aí né, ao valor que você vai receber. Então, é essa promoção que está vigente na data de hoje. Então, aqui você vai conseguir comprar, por exemplo, pontos é, milhas Latam, né? em vez de R$ reais o um milheiro, como está aqui, você vai comprar R$24,50 24,50 por causa desse desconto aqui de 65%. Então, excelente oportunidade para você comprar milhas utilizar o limite do seu cartão de crédito e colocar aí um excelente grana no bolso, começar o ano já colocando aí grana no bolso. Então, pessoal, esse é o assunto do vídeo de hoje. Para você que ainda não tem afinidade com esse mercado, fique tranquilo, continue nos acompanhando aqui nós vamos trazer todo o passo a passo aí para te ajudar na geração da sua renda extra. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, compartilha. E se você ainda não segue o nosso perfil, começa a nos seguir. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.